Oi, gurias, tudo bom? Eu tô aqui hoje pra abrir com vocês a minha Glambox do mês de maio. O mês de maio teve o tema retrô, então a caixinha é assim, toda uma colagem, um estilo bem vintage e atrás ela tá mordô. Tô até combinando com a caixinha hoje. Não esquece que se tu for assinar a Glambox, eu tenho um cupom de desconto. Ele tá aqui no box de informação. E ele te dá até 80 reais de desconto e um brinde especial na assinatura. Então, não perde essa chance. E óbvio que daí tu me ajuda também. Fala sério, não tem aquela trend que você tá ansiosa pra reviver? A gente sabe que tem. Por isso, trouxemos a Glambox Retro para trazer toda a energia vintage para mais perto de você, relembrando trends amadas, ou nem tanto assim, e trazendo produtinhos especiais pensados para você e perfeitos para qualquer época. Então, é uma caixinha que vai ter alguns produtos mais clássicos, talvez, e vamos abrir. Logo em cima, bem de cara, tem uma argila verde da Terra Amor. Ela é uma máscara facial e eu amo os produtos da Terra Amor, então a gente já sabe que é um produto super natural, super tranquilo de usar. Ele, ele diz aqui que é para peles mistas e oleosas ou oleosas e acneicas, tem ação tonificante, adstringente estimulante, auxiliando na desintoxicação intoxicação, ou palavra difícil. O modo de usar é em um recipiente, coloque uma colher rasa de sopa de argila e acrescente água aos poucos até formar uma pasta. Higienize a pele e aplique uma camada da máscara por todo o rosto. Deixe agir e retire antes de secar. Enxágue com água e para melhor resultado aplique o sérum Facial Terramor na sequência. E ela só tem o caulin que eu imagino que seja a matéria da argila verde, e vem com a colherzinha Aqui atrás, muito bonitinha de madeira, pra gente não contaminar o conteúdo do pacote, não pode botar coisa aqui dentro. E se eu não me engano, não pode botar metal também na argila. Então ela já vem com a colherzinha de madeira aqui. E eu achei muito fofa a embalagem. Ela vem com 100 gramas, pelo que eu pesquisei na internet, ela custa em média 28 a 30 reais. Outro produto que veio na caixinha foi um facial cleanser, sabonete facial. Com aloe vera, hortelã, pró-vitamina B5, colágeno vegetal, sulfato free e com uma fórmula vegana da The Skin Soul. Não vai dar para ver direito porque a imagem é branca, mas ele tem uh, todo jeito de ser um produto também super bem pensado pra pele. E diz aqui que ele tem uma fórmula vegana capaz de evitar inflamações cutâneas causadas por oleosidade e bactérias nos poros. Com extratos naturais o Facial Cleanser da Skin Soul proporciona limpeza profunda e gentil, composição rica em colágeno e provitamina vitamina B5, garantindo uma pele macia e saudável. Indicado para todos os tipos de pele. E eu já cheirei, mas ele tem um cheirinho de produto de pele limpa, sabe? Com um fundinho de chiclete, mas é mais cheirinho de pele Limpa assim, achei bem gostoso. Esse tubinho tem 100 ml e custa 50 reais. Mais uma vez, vem um produto que eu amo na caixinha, que são o shampoo e condicionador. Esses daqui são da Cipobi. Eu nunca tinha ouvido falar dessa marca, eu tô bem curiosa. Ele é o um shampoo de nutrição, um shampoo e condicionador de nutrição, que serve pra cabelos ressecados, porosos ou opacos. Eles têm óleo de oliva, manteiga de cacau e ativos naturais. Eles não são testados em animais, é um produto vegano. Eles são da BR Cosmetics, depois eu vou entrar no site deles pra ver mais. Foi desenvolvido com ingredientes de origem sustentável, não é testado em animais e tem uma composição vegana. Sua formulação clean oferece be excelentes benefícios para os fios. A combinação do óleo de oliva e manteiga de cacau proporciona nutrição, brilho e maciez ao aos fios. Não contém sódio na composição. É, a essa coisa nos dois. Normalmente um vem com a explicação de cada um e os dois vieram com a mesma explicação. Eu não cheirei ainda, deixa eu cheirar. Nossa, não, não consigo identificar o cheiro deles. Deixa eu ver se eu abri assim pra ver. Eu não identifiquei do que, que é o perfume deles. Me parece um perfume muito mais pro herbal do que pro cítrico. Mas é um cheirinho muito suave. Então, eu acho que não é um cheiro que irrite ninguém, que incomode. Pra quem tem sensibilidade com cheiros, eu acho que vai ser uma ótima opção. E... Ansiosa, Eu adoro testar shampoo e condicionador Então, tá aqui Esses dois, eu não encontrei a marca Eu não consegui achar ela em lugar nenhum Mas pela tecnologia Eu chuto que eles custem uns 60 reais Eu vou botar aqui na tela o valor deles Que real, quando eu pesquisar melhor Um produto que eu queria Muito que viesse nessa caixinha Era a paleta de maquiagem Vocês sabem que eu tenho um drama com maquiagem Que eu não compro, eu tenho muita dificuldade De investir nisso E finalmente veio eu tô muito feliz. Eu nem abri ainda, vou abrir aqui com vocês. Essa aqui é a paleta da Glock's Me. Texture Shadow Palette. E ela é na cor A. É a linha Play. E é ruim de abrir. Ah, consegui. E a minha, a cor A, no caso, ela é... São tons mais terrosos, mais neutros e alguns brilhosos. E, gente, eu tô apaixonada, eu tô muito feliz que veio uma paleta. Ela tem 16 cores. Então, é muita coisa. Eu tô apaixonada. Nossa, sério. Tô muito feliz. Essa paleta, eu tô ansiosa pra testar. Eu amei as cores. Pelo que eu olhei, eu ainda não encostei nela, né? Mas pelo que eu tô olhando assim, elas são muito sedosas e eu quero muito que elas funcionem bem. Uh, eu olhei aqui na... A caixinha passada que veio maquiagem, a data de validade dela era, tipo assim, muito curta para a quantidade de produto. Essa aqui, ela foi fabricada em 2019 e tem três anos depois da fabricação. Então ela vence no ano que vem Então é um tempo relativamente curto Mas é um tempo bom Ainda assim dá pra usar bastante E eu tô apaixonada Esse produto custa R$55 E pra 16 cores Eu acho que é um valor super bom O último produto da caixinha É uma Hair Mask Essa aqui é a Miracle Hydration Da Osse Vem 30ml de tratamento E uma toca A toca vem aqui em cima E o tratamento aqui embaixo E diz aqui que é o seu ritual de cuidado com beleza não precisa ser chato. E sua hidratação intensa de cabelo ainda menos. Descubra com a Ossi a máscara de tratamento Miracle Hydration. Com óleo de coco e pantenol, Porque seu cabelo merece um bônus extra de hidratação. Tudo com uma touca super cute com canguru, né? Você vai ficar pronta para curtir e compartilhar todos os momentos com seu cabelo maravilhoso. Pegaram o trocadilho. Uh, enjoy it. E até aqui na, nas instruções A menina bota a touca E tira uma selfie com a touca Tô louca pra fazer Vou obviamente tirar muitas fotos com essa touca E quero ver se eu consigo guardar a touca Pra usar mais vezes, né? Porque eu não tenho touca de cabelo Vai ser maravilhoso ter uma Ela pode ser usada pra um tratamento rápido De 3 minutos ou pra uma solução Um pouco mais longa Pra curtir e relaxar, como eles estão dizendo aqui Por até 30 minutos Então, óbvio, é um uso único Ela vem com o produto aqui para uma aplicação só e custa 20 reais, não é super barato, mas para um momento diferente, para curtir, para testar um produto novo, acho que vale super a pena. O valor total da caixinha deu aproximadamente 213 reais, ou seja, é muito mais do que o valor da assinatura, então, valeu, super a pena e são é um produtos que eu tô louca para testar. Com certeza, vocês vão ver alguns deles por aqui. Se tu curtiu e quer assinar a Glambox, usa o meu cupom de desconto, ele tá aqui no box de informação. Com ele, tu ganha até 80 reais de desconto e um brinde especial na assinatura e, óbvio, me ajuda também a ganhar alguns pontinhos por lá. Comenta aqui embaixo qual produto que tu quer ver aqui no canal e não esquece de dar o like e se inscrever para ver os próximos vídeos. A gente se vê no próximo. Um beijo e até. Tchau!